Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já fazer dois anos E no vídeo de hoje é um vídeo rápido, um vídeo denúncia Tete a tete, eu não vou fazer edição nesse vídeo que nem eu geralmente eu faço E eu costumo sempre fazer vídeos que falam sobre coisas motivacionais, dicas, estratégias e tudo mais E hoje eu vou fazer um vídeo mais notícia, um vídeo denúncia E um vídeo também aviso para vocês tomarem cuidado, viu? É, não sei se vocês já estão trabalhando já há um tempo, já, não sei quanto tempo vocês trabalham, mas, meu, toma muito cuidado com esses negócios de ser desonesto com a plataforma. Aconteceu aí no grupo, eu recebi hoje, agora, por volta de umas 7h27, esses áudios aqui, e vocês vão ver que é complicado. Quando a gente trabalha com desonestidade a gente faz as coisas erradas uma hora a casa vai cair e eu vou falar para vocês viu o que vocês vão escutar aqui hoje é... você pode ter certeza essas pessoas que fizeram essas coisas erradas elas vão pagar pelo erro e podem pagar até muito pior viu porque é crime isso essas pessoas elas mexeram praticamente com uma empresa grande são multinacionais, a Uber 99. Quando você faz esses esquemas, você pode ter certeza que a casa vai cair. E não somente de que nem vocês vão ver que esse pessoal vão ter que restituir valores. Mas eu creio, eu acredito que essas pessoas também vão ter problemas com a justiça, viu? Se não te pagarem esses saldos negativos. E o vídeo hoje é referente ao Treme-Treme, Gasparzinho e Falcatruas no aeroporto. Eu vou botar aqui para vocês verem. Olha só o que aconteceu, senhores. Uma péssima notícia para quem trabalha de forma errônea. Quem faz esse famoso trem-treme, -treme. eu tenho um outro grupo aqui que a galera faz. Eles estão recebendo agora de manhã. Aqui ó, um recebeu ontem à noite, outro já recebeu agora, outros recebeu mais cedo. Reajuste todas as corridas que fizeram irregular. Todas as corridas. Já tem gente devendo aqui mil e pouco a UB, dois mil e pouco a UB. Saldo negativo. Então, se algum dos senhores faz isso aí... Se algum dos senhores faz isso aí... Espera que, a, que vai chegar a notícia ruim aí pra vocês também. Aí, ó, você viu que a casa caiu pra muita gente aí. E... Vou colocar o próximo áudio aqui. Quem tá fazendo há muito tempo e fazendo com corridas altas, entendeu? Porque quando ainda é requinha, subiu 20, subiu 15, tá tranquilo. Sabe que vai ser descontado pouco. E quem fez corrida aí de 30 km foi para 80 km? Quem fez corrida que a corrida ia dar 50 foi pra cento e pouco. Que em duas, três corridas fazia 300 reais. Aí é que é foda. Desculpa aí pelos palavrões. Você sabe que no canal não tem palavrão, mas... Como é áudio de terceiros, né? Cara, tô aqui na Uber, na Presidente Varga. Não tem nem, não tem nem como entrar. Tá a fila pra entrar. Tem um monte de conta caindo, o pessoal que já foi atendido lá dentro. Eu tô aqui fora ainda não consegui entrar. O segurança tá travando aqui, tá entrando aos poucos, porque lá dentro tá abarrotado de gente. E... À medida que eles foram atendidos lá dentro e saíram aqui, conversou com a gente... Acabou o trem, irmão, acabou, acabou, pegaram, detectaram, tá dando merda. E outra coisa, vai pagar o saldo negativo, depois que o saldo negativo for pago, a conta vai cair, irmão. Bom, como vocês estão vendo, né? E se você não sabe o que é esse treme-treme, Gasparzinho e tudo mais, é melhor vocês nem ficarem sabendo, viu? Eu sei o que é, eu já cheguei no aeroporto de Guarulhos, aqui da cidade de São Paulo, já me oferecendo esse tipo de serviço, que é um, praticamente a mesma coisa de... como é que eu posso dizer burlar o sistema, você furar a fila do aeroporto, uma coisa que você fica geralmente umas 3, 4, 5 horas, você sai de lá em 30 minutos, sai em 20, 10. Os caras vendem contas fakes no aeroporto. Eu não vou falar quem são, mas eu vou falar, mas eu vou dizer para vocês, viu? É complicado. Não caiam nesse tipo de cilada. Pode ser que naquele momento seja fácil, você vai falar, pô, tô ganhando muito dinheiro, tô arrebentando e tudo mais. Mas uma hora a conta vai cair e na hora que você for pagar ela, meu amigo, pode ser que até mesmo preso você saia, viu? Você pode ter certeza, eles mexeram com empresas grandes e a conta vai ser paga aí, viu? Então, só mostrar pra vocês aqui, ó, o saldo que eles... aqui, ó. As contas, tudo negativo, ó. deixa eu puxar o... o rostinho aqui pro lado, ó. Oh, R$ negativo, R$ oh, 900 reais negativo, ou oh, 2454 negativo. É, pessoal, então esse vai ser um vídeo alerta, não caia, se vocês forem para o aeroporto e alguém te oferecer alguma falcatrua, meu, seja o mais honesto possível, seja um Uber acima da média, não caia nesse tipo de cilada, beleza? É um vídeo rápido e objetivo para vocês se conscientizarem e também é coisa errada, né meu, você está vendo que tem os seus amigos lá, os seus parceiros lá 3, 4, 5 horas esperando e você vai furar fila, vai fazer falcatrua, não... Tenha ser o mais honesto possível, beleza? Um grande abraço, dê um like se você não deu ainda. Já dá, compartilha com todos os seus amigos para eles também não caírem nessas falcatruas. E fiquem com Deus aí, beleza? Um grande abraço, falou, tchau!